Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o vídeo que a gente vai fazer é este kimono barra saída de praia barra hobby gente, é uma peça aí que dá pra vocês usarem de inúmeras formas, tá? eu usei pra fazer este, esta peça, este é na anahuga, ele é todo bordado aqui embaixo eu recebi lá da loja Teodora Tecidos, então se você quiser comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, tá? Gente, é muito simples fazer e olha que charme que ele fica. E dá pra usar agora no calor porque ele é um tecido super levinho, então ele só dá um tchan no seu look. Olha que graça! Eu optei ele pra fazer neste comprimento, mas você pode fazer ou mais curto ou mais comprido. Fazer ele lo... Você pode fazer ele longo que fica lindo também. Então, se você quiser aprender a fazer esta peça, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso próximo projeto, né? Que vocês viram aí no começo do vídeo. É uma peça que dá pra usar de várias formas, tá? Ela é bem simples de fazer. A gente vai usar o molde pra cortar frente e costas. Uh, se você quiser cortar a frente igual as costas aqui no decote, você pode... Se não, você pode, tá vendo que eu fiz um risco aqui? Você pode usar é, e fazer um decote diferente na frente. A única diferença, então, vai ser que nós, as costas é na dobra do tecido e a frente a gente não corta na dobra do tecido. Vou colocando aqui o um molde e vou cortando. Pra quem não tiver prática, giz de alfaiate, fita métrica, risca 2 centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar. Pra quem já tem prática, já pode cortar direto, ok? Agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. É muito simples de fazer essa peça, porque como a gente tá usando tecido bem levinho, até a parte dos acabamentos, a gente vai conseguir dobrar ele mesmo para virar, tá? Bom, então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar as mangas e colocar lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, passar uma costura fechando as mangas. Fechou a manga, já pode vir aqui fazer a barra da sua manga. Aí, se você quiser uma barra maior, você corta, você faz maior, se você quiser ela menorzinha, se você quiser barra de lenço, tá? Aí, fica a seu critério. Então, nós vamos fechar as duas mangas. Vamos pegar aqui a parte das costas, tá? E nós vamos fazer o que vem aqui, ó, ele vai colocar lado direito do tecido com um lado direito do tecido. E vamos já montar aqui a nossa peça, desta forma. Aí, o que, que nós vamos fazer? Você vai passar uma costura aqui, olha, pela lateral da peça e aqui, olha, pelo ombro, tá? E vai fechar dos dois lados vai fazer isso. Vai vir aqui com a manga, já vai encaixar a manga e vai colocar aqui na sua cava. Se você quiser fazer manga curta, você pode, tá? Fica a seu critério daí. Depois que a gente fez isso, você já vai fazer a barrinha, tá? Da sua peça... E aí, nós já vamos fazer a parte do acabamento. Essas partes aqui, eu vou passar tudo na overlock, só vou passar na overlock. E as partes do acabamento, eu vou fazer na máquina reta, tá? Se você não tiver overlock, não tem problema, você pode passar na máquina reta normal, só vou fazer para acelerar o processo. Então, agora, a gente vai pra overlock fazer esses passos e depois, a parte do acabamento, a gente vai a máquina reta, ok? Ok? Aqui, pessoal, o resultado final aí do nosso kimono barra saída de praia, né? Que dá pra vocês usarem aí tanto como um kimono, por cima de uma roupa mais social, mais esporte, ou até mesmo como uma saída de praia, como um hobby. Aí fica aí, gente, criatividade é o limite. Você usa aí como você preferir. É uma peça bem chave aí, que dá pra vocês usarem de inúmeras formas, tá? Tá? Fica lindo. Lógico que eu não coloquei ele como saída de praia, né, gente? Não vou colocar aí meu corpite, né? <risos> não tem como eu colocar biquíni, mas dá pra usar também como saída de praia, tá? Super simples de fazer e nem precisa de muito porque esse tecido é maravilhoso, né? Qualquer dúvida que ficar, é só você me deix... vocês me deixam aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.